Olá pessoal, eu sou o Mário Trentin e vou falar para você um pouco sobre gestão de projetos, gestão ágil de projetos, combinando o Microsoft Project e o Microsoft Planner. Bom, talvez você já tenha visto isso, né? saiu no final de 2017, mas ainda é uma novidade, poucas pessoas estão usando e acima de tudo poucas pessoas estão usando direitinho, por quê? que existe muita confusão sobre o que é uma abordagem tradicional, o que é você ter um modelo Waterfall, o que é um modelo ágil, como é que você faz para poder combinar essas duas coisas em abordagens híbridas, enfim. Tem uma série de dificuldades aqui que a gente vai tratar nessa apresentação e eu vou demonstrar também o uso diretamente lá nas duas ferramentas, né? fazendo a gestão ágil dentro do project sozinho, fazendo a gestão ágil de uma maneira escalável combinando o Microsoft Project e o Microsoft Planner e também permitindo você poder escolher a melhor forma de trabalhar no seu projeto, claro, né? Por quê? Porque quando você está trabalhando com diferentes projetos, você tem que conseguir entender qual é a necessidade daquele projeto para poder trabalhar ela um pouco melhor. Legal? Vamos lá então. Bom. Uma apresentação rápida sobre mim aqui, Mário Trentinho, eu sou o Microsoft Most Valuable Professional, já trabalho com o Project há mais ou menos uns 15 anos, Microsoft Certified Trainer desde 2010, e tenho uma consultoria em que nós fazemos implantação de escritório de projetos, desenvolvimento de metodologia, desenvolvimento de templates, também implementação de softwares da Microsoft, especialmente o Microsoft PPM, o Project Online. Faço parte do PMI F Board of Directors e também atuo em alguns locais aí como professor, tenho alguns livros publicados. Aqui você tem todos os meus contatos, não vou investir muito tempo aqui não, você tem meu e-mail, tem o YouTube, onde tem vários vídeos sobre o próprio Project, sobre gestão de projetos. Então, manda uma mensagem, se conecta e é isso aí. Vamos direto para a agenda, que nós não temos tanto tempo, né? vamos aproveitar nosso tempo da melhor maneira possível. A agenda é a seguinte, eu vou falar sobre as atualizações do Microsoft Project Professional. Eu vou falar sobre o Scrum, o Scrum e o Kanban dentro do Project Professional e como é que você faz para integrar esse plano de projeto ao Office 365, em especial ao Microsoft Planner que só vai ser possível através do Project Online, tá? que isso é uma coisa muito importante para a gente destacar aqui, vou fazendo alguns comentários ao longo do tempo sobre isso. Mas por quê? Porque um tamanho não serve para todos, né? a gente tem diferentes tipos de projeto, a gente tem projetos mais complexos, menos complexos, projetos em que você tem mais incerteza, menos incerteza. E tudo isso precisa ser considerado na hora de você escolher uma ferramenta. Né? Então nós temos um conjunto de ferramentas da Microsoft, na verdade, né? que começa desde uma gestão de projetos individual, se a gente pode pensar assim, né? o Microsoft Tasks, né? aqui você tem o Wunderlist, então, aqui você tem ferramentas como o Wunderlist, vou aproveitar aqui para colocar uns comentários para a gente ir se situando melhor. Você tem o to do da Microsoft também. Você poderia até gerenciar o seu projeto dentro do Outlook. E que tipo de projeto são esses? São projetos em que você tem indivíduos, né, pessoas, e um nível baixo de complexidade. O que, que significa isso? Que você tem aí no máximo uma, três pessoas se você for colaborar. Que você não tem um horizonte de tempo muito grande. Então, diremos aí um mês, por exemplo, para você poder gerenciar o seu projeto. E que não existe muita colaboração, não tem muitas interfaces né? e não tem muita colaboração. Então, não tem muita interface e não tem muita colaboração. O que eu chamo de colaboração? Quando você precisa que as pessoas estejam atualizando as tarefas, por exemplo. Quando você precisa ter documentos compartilhados e fazer a gestão compartilhada desses documentos. Isso para gente seria que você tem muita colaboração. Aí quando você vai aumentando a quantidade de gente e você vai aumentando também a complexidade, a gente começa aqui a ter uma outra categoria de ferramentas, onde entra o Microsoft Planner, que é uma ferramenta nova. E se você ainda não conhece o Planner, eu vou mostrar ele, né, nós vamos vê-lo aqui na demonstração, mas o Planner é muito parecido com o Trello, se você conhece o Trello, por exemplo, outras ferramentas como o próprio Asana, ferramentas como o Kanban Flow, várias ferramentas aqui consideradas como ferramentas ágeis, voltadas para projetos de média complexidade em que tem um time. Então, vamos pensar esse time aqui, digamos, em torno de umas 5 pessoas, talvez umas 10 pessoas... Quando eu começo a ter muitas pessoas, o quadro fica complicado. Se você conhece um quadro Kanban, você sabe do que eu estou falando. Então, deixa eu capturar aqui. Então, você conhece um quadro Kanban, você sabe do que eu estou falando, né? Você tem lá o seu quadro Kanban um quadro de Scrum, suas Sprints, e aí você começa a ter post para cada pessoa. Imagina que você tem 50 membros da equipe do projeto. Aí fica até difícil de você poder visualizar ou colocar post de cor diferente, vai ficando mais complicado ali, né? Então, um projeto médio é aquele que você consegue gerenciar com um quadro na parede, por exemplo. Pode ser um quadro físico, muita gente faz isso. Pode ser um quadro virtual, como o Trello, o Planner, o Asana, ou outras ferramentas aqui. Então, um projeto em que você não tem uma equipe tão grande, tem uma equipe média, aí, uns 5 a 10 pessoas, vamos pensar assim, que você vai ter alguma duração, um mês, três meses, talvez seis meses, até poderia ser mais, tá? A duração não é um grande determinante. O que é determinante é o time... E agora começa a ver a colaboração que eu não tinha naquele meu projeto individual que eu queria fazer com Outlook, que eu queria fazer com o Wunderlist ou seu To Do. O que é essa colaboração? Essa colaboração é que esse monte de gente aqui que tem os seus post ou que tem os seus cards, essas pessoas agora elas vão trabalhar em documentos de maneira conjunta. E eu preciso centralizar esses documentos, não posso ficar mandando documento por e-mail, aí a pessoa revisa, devolve para mim, copia quatro pessoas no e-mail, aí todo mundo revisa e depois eu tenho que juntar. Não, eu quero ter colaboração. E no Microsoft Planner, assim como em algumas outras ferramentas, você tem a parte de colaboração com os seus documentos. E muito mais coisa bacana que eu vou mostrar para você aqui na hora que a gente estiver falando do Planner, ok? Bom, então a gente tem aqui um conjunto de ferramentas para médios projetos e você precisa determinar o que é esse médio projeto. E a gente tem um conjunto de ferramentas aqui para grandes projetos, onde você tem uma alta complexidade, você tem aqui PMO, executivos, time de projeto. O que, que acontece nesse meio aqui? Nesse meio aqui, eu tenho uma gestão centralizada de recursos, eu tenho uma gestão de portfólio, eu tenho uma gestão... De fluxo de caixa, por exemplo, eu tenho uma, uma gestão de homem-hora, que seriam os nossos recursos. Eu tenho uma gestão aqui que é bastante mais complexa e que envolve muito mais gente, que envolve governança, que não está presente naquelas nossas ferramentas anteriores. Então, vamos simplificar aqui o que seriam ferramentas para esses três tipos de projeto. Então, projetos pequenos. ok? projetos médios, projetos grandes, então você tem que entender essas ferramentas aqui para você poder mais ou menos colocar o seu projeto ali e aí decidir que tipo de ferramenta que você vai usar, ok? Então, um projeto pequeno, projeto ali que você vai fazer sozinho, uma a três pessoas, que ele é rápido em geral, né? então vamos dizer que um mês não se prenda tanto a isso, poxa, então se ele tiver um mês e um dia agora já não é mais pequeno? Não, você vai definir ali que é um parâmetro, tá? É uma, mais ou menos que uma heurística, uma sugestãozinha aí. Se de repente você tem um projeto pequeno, mas que você acha que você deveria usar uma ferramenta de médio, tudo bem. O que não é bom é o contrário, eu tenho um projeto grandão e eu quero usar uma ferramenta de pequeno, porque aí vai dar problema, tá? Mas aí vamos acompanhar aqui que vai ficar mais claro para você no exemplo. Então eu não tenho muita colaboração, então pouca colaboração, vou colocar aqui pouco collab e pouco documentos, okay? então não tem muita coisa aqui a ser feita. Em projetos médios, vamos dizer que a gente tem umas 5 pessoas, talvez até umas 10 pessoas, uns 3 meses, uns 6 meses, poderia ser mais, tá? mas o grande determinante aqui é que eu tenho colaboração agora, essa colaboração significa, por exemplo, reuniões usando Skype Business, Utilizando Teams. Preciso controle de tarefas agora, que não é só uma lista de to do. Né? Uma lista de to do é aquela que você vai marcando aqui, fiz, fiz, fiz. Não, não é só marcou fiz e não fiz. Aqui eu preciso de um quadro com fluxo de tarefas, por exemplo, um quadro do Planner. E todas essas ferramentas aqui que eu estou falando estão integradas dentro do Planner. Então, na hora que você cria o quadro, você já tem a colaboração com documentos, que são os documentos salvos lá no OneDrive do próprio Planner, ou no site no SharePoint do próprio Planner, eu já tenho o calendário compartilhado da equipe, eu já tenho informações de métricas lá das tarefas, em quais fases ou buckets elas estão aqui, então isso é um tipo de projeto médio. Agora, eu preciso de um projeto grande, aí eu não tenho limite, né? eu posso ter 50 pessoas, 100, posso ter mil, não tem limite aqui de quantidade de pessoas, também não tem limite de tempo, se você pensar no Microsoft Project, ele permite ter 400 mil tarefas e você ainda pode ter quase mil subprojetos, então eu já trabalhei em projetos bem grandes, projetos de 5 anos, em que a gente tinha umas 40 mil tarefas, enfim, alguma coisa nesse sentido aí, é muito suficiente. Então você pode trabalhar aqui em projetos de, seja de meses, seja de anos, tá? O que é o grande determinante para você usar uma ferramenta da categoria do Microsoft Project? Assim como você tem o Primavera aqui, você tem o CAPPN, outras ferramentas que nós chamamos de schedulers. São ferramentas que fazem aquele nosso famoso gráfico gigante. O que que vo quando você precisa desse tipo? Às vezes até pode ser um projeto um pouco menor. Mas quando você precisa disso? Quando eu precisar de sequenciamento de tarefas, sequenciamento, quer dizer, uma tarefa, depende da outra, ligar aquela setinha do gráfico de Gantt, né? Quando eu precisar fazer uma gestão de recursos em termos de homem-hora, em termos de fluxo de caixa, quando eu precisar ter algum tipo de reporte nessas coisas aqui, tá? Por quê? Porque o Planner, assim como as ferramentas da categoria do Planner, tal tá? Trello, todas essas ferramentas aí, ela não faz sequenciamento de tarefas, tá? Não faz aquele gráfico gigante que uma tarefa depende da outra e quando você empurrar a tarefa, ele empurra a outra. Não faz. Você também não coloca recursos de homem-hora ali no cartão quando você está trabalhando no Planner, no Trello e outras ferramentas. Então, não existe isso aqui. Não tem fluxo de caixa, não tem nivelamento de recursos, ok? Se você precisar disso, você vai para este tipo de ferramenta aqui que eu coloquei para você, legal? Então, mesmo que eu tenha um projeto ali de um dia, mas eu preciso fazer nivelamento de recurso, então imagina que é o dia do go live da sua, do seu, da sua aplicação, por exemplo. Ou é o dia de parada geral, por exemplo. Eu faço muitos projetos de parada geral, de engenharia, em fábrica. São projetos de três dias, são projetos de cinco dias. Claro que tem um, um planejamento prévio, né? Mas você faz o cronograma dos dias da parada ali, né? Três dias, cinco dias, mas às vezes aqui tem 400 pessoas em uma última parada de manutenção que eu tive, 500 pessoas. E tem um sequenciamento de atividades. Eu preciso fazer o um nivelamento do homem-hora, que é na hora que o cara está usando a ponte rolante, não posso usar a ponte rolante em outra tarefa, por exemplo. Então, eu preciso ter a gestão dos recursos. Aí eu faço isso no Project, apesar de que é um projeto de um dia, um projeto de três dias, ok? Então, você vai usar o seu discernimento aqui. Quando eu preciso apenas de um to-do list, to-do list, aí você vai usar ferramentas de projeto pequeno, Outlook, Wunderlist, o próprio to do da Microsoft. Quando você quer ter cartões, fluxos, tarefas, alguma colaboração, você vai usar o Microsoft Planner, que está aqui no centro. Quando você precisa de sequenciamento, recurso ou meia hora, você vai para o Microsoft Project. Então são ferramentas diferentes para aplicações diferentes, tá? isso é uma, uma coisa muito importante para gente que as pessoas sempre ficam em dúvida, poxa, você, por que, que eu não faço tudo no um project? Por que, que eu não faço tudo no um planner? Enfim, as ferramentas aqui são adaptadas a um estilo de gestão, tá? E já adiantando a você, o que, que acontece? Quando você tem a gestão ágil de projetos, tá? Então quando a gente fala aqui de ágil, você fala de scrum, você fala de kanban Vamos pensar aqui que eu tenho um backlog não tem um backlog Onde eu coloco um monte de coisas que precisam ser feitas você até pode fazer aquelas estimativas em StoryPoints, por exemplo, e tentar determinar a velocidade da equipe do projeto. Mas por que, que a gente não tem homem-hora aqui? Porque a gente assume uma premissa, ali muitas vezes, né? de que a equipe, as suas equipes a Scrum, as suas equipes Kanbanas, estão trabalhando full-time numa uma tarefa. Quando ele pega uma tarefa, ele não faz tarefas em paralelo. Então o Mário aqui, por exemplo, ele começou a fazer esta tarefinha aqui, o cartãozinho aqui, o Mário começou a fazer. Ele não faz 10 cartões ao mesmo tempo, ele pega esse cartãozinho aqui, move para o outro lado começa a trabalhar só nesse cartão até ele acabar aquele cartão. Tá? Eu poderia ter múltiplos, múltiplas fasezinhas aqui, ou múltiplas sprints, né? poderia ter múltiplas sprints, ou múltiplos fluxos aqui no meu Kanban, mas a ideia é que eu estou trabalhando num post-it só até eu terminar aquele post tá? Por isso que eu não lanço homem-hora ali. A outra coisa é que a gente não lança custos na tarefa aqui também, porque você não tem um custo específico ali associado àquela tarefa, já que eu não tenho homem-hora naquela tarefa. Então, também não tem sequenciamento, né? Porque isso é uma coisa que muita gente pergunta. Ah, Mário, lá no Planner, por exemplo, tem esse cartão aqui. Dá pra eu ligar esse cartão para ele começar só depois do outro? Não, não dá. Porque porque Ah, poxa, isso aí é um bug, né? Isso aí é uma coisa que é uma melhoria? Não, não é... É uma questão filosófica aqui da abordagem ágil, da metodologia. Isso não existe, não vai existir, não vai fazer parte do produto. Se você precisa de sequenciamento, você tem que usar o Microsoft Project, que é uma outra categoria de ferramentas que faz o gráfico gigante, que é o nosso ok? Então fica ligado nisso aí, né? Aqui não tem uma hora no cartão, não tem custo no cartão eu não posso ligar um cartão no outro cartão por quê porque isso não faz sentido sobre o ponto de vista de metodologia sobre o ponto de vista de metodologia se você tem necessidade dessas coisas aí você está usando a ferramenta errada legal vamos voltar lá fazer mais um pedacinho aqui de apresentação rapidamente para daí a gente poder ver as nossas ferramentas funcionando né? que eu já deixei aberto aqui para gente só para você ter uma ideia né então, Project, hoje você consegue criar projetos ágeis aqui, projetos de Kanban, projetos de Scrum, consegue criar os seus projetos, Waterfall, eu vou mostrar isso para você. Vou falar já já qual é essa versão do Project, só para você ter certeza se está aparecendo no seu computador ou não. Vamos, veremos já já também né, o nosso Planner. Então, aqui temos o nosso Project, aqui temos o nosso planner também, ok? Então vamos criar aqui, vou só passar rapidamente, então aqui você vai planejar junto, começar o seu quadro. Então aqui eu criei um quadro e eu consigo colocar as colunas e nós vamos trabalhar nisso juntos daqui a pouquinho, ok? Deixa eu voltar lá na nossa apresentação onde vamos avançar aqui com mais três slides e começar a parte de demonstração, legal? Então é importante a gente entender esse ecossistema nosso aqui, né? E esse ecossistema aqui tem um conjunto de ferramentas para você poder é, definir lá o que usar e quando usar. Abordagens híbridas e escaláveis, então. Uma nova maneira de você trabalhar no Project, eu posso tanto utilizar o Ágil dentro do próprio Project que é o Scrum e Kanban dentro do Project, eu posso aqui escolher o meu estilo de trabalho entre estar usando uma ferramenta ágil, uma ferramenta tradicional, que faz o gráfico gigante, e eu consigo manter a transparência, porque aquilo lá está centralizado. Isso está disponível nas nossas assinaturas aqui do Project Online, do Project Online Professional e Premium. Isso significa que você precisa, para poder conectar-se ao Planner, tá? isso é muito importante, e até para aparecer a sua abordagem ágil, que você tem uma assinatura do Project Online, ok? Bom, vamos lá. Então eu tenho o Scrum e tenho o Kanban. Então lá dentro do nosso novos modelos de projeto, né? eu tenho aqui os projetos de Scrum e o nosso projeto de Kanban e eu já vou mostrar ele para você. Posso criar Sprints aqui, né? só algumas telinhas aqui dentro dos slides, criar Sprints, criar as nossas coluninhas lá do Kanban, aqui pô, backlog próximo progresso e nós vamos ver tudo isso aqui juntinhos legal vamos lá dar uma olhada ok vamos lá então para nossa parte de demonstração vamos começar pelo Microsoft Project então nosso Microsoft Project Professional aqui ok é, falando para você sobre versão né então estou aqui na minha conta essa versão do Project aqui, 1809, salvo engano, desde a 1709, já está disponível as, a versão ágil, a integração aqui com o Player e você pode ter o seu Scrum e o Kanban. Lembrando que isso aqui é o Project Online, então a assinatura do Project Online, no meu caso aqui do Project Online Professional, você pode ter tanto do Project Online Premium Professional, sua conta vai estar aqui, ok? Então, se não estiver aparecendo para você o ágil, você vem aqui em Updates e aí você vai conseguir fazer o update e ter acesso ao ágil aqui também. Então, vem em Novo e aqui no Novo eu tenho a opção de criar um projeto tradicional, de criar um projeto ágil. Vamos criar um projeto ágil. Então, projeto ágil. Olha só. que O projeto ágil, o que ele vai fazer é permitir o seu planejamento aqui em Sprints. Então, tem um backlog, né? Está sem sprint posso colocar tarefas em cada uma das nossas sprints aqui. E o que o projeto faz é habilitar essa abinha aqui, né? Que é a linha de sprints, então a nossa abinha de ágil. Então você vai ter a sua aba ágil uh, atualizada aqui. Planejo cada uma das minhas sprints. Tenho o meu backlog aqui. Vamos começar a trabalhar nisso, né? Então posso vir aqui criar tarefas. Então, imagina que esse nosso projeto aqui fosse um projeto ágil para a gente poder fazer um evento então, vamos fazer um evento aqui que seria, por exemplo, um seminário sobre o um Microsoft Project. E a gente precisa ter algumas tarefinhas. Então, vamos pensar aqui que eu preciso dos palestrantes, por exemplo, palestrantes. Vou pensar no próprio Project Week Experience. Preciso definir os palestrantes. Preciso ter o site. Eu preciso ter o que mais que a gente poderia ter aqui? Eu poderia ter as gravações. Eu poderia ter a divulgação. Divulgação de e-mail, enfim, uma série de tarefas aqui. Acontece que nessas minhas tarefas eu posso colocar muito mais informação. Então, se eu der um duplo clique aqui na minha tarefa, por exemplo, eu posso até mesmo ter informações aqui de recursos. Então, eu vou colocar aqui que o Mário vai ser um recurso nisso aqui, né? Opa, que é a posso colocar aqui recurso. Então, o Mário vai ser um recurso aqui. O Rafael vai ser um recurso aqui. Então, ok? Ok. Olha lá, a gente vai ter os nossos recursos agora. Então, tenho recursos, posso colocar outras informações, né? inclusive comentários aqui, outras coisas é, em relação ao meu, à minha tarefa. Então, se eu der um duplo clique na tarefa, assim como você tinha lá no, nas tarefas do seu project com Gantt, eu posso vir aqui e colocar um recurso. Então, o um recurso aqui, por exemplo, em gravações, eu vou precisar da câmera, por exemplo. Eu venho aqui, escrevo câmera, e eu posso até ter um dono dessa tarefa, né? Então, digamos aqui que eu, eu, eu vou colocar aqui como um owner alguma outra pessoa. Eu posso colocar um custo dessa minha tarefa também, se eu tivesse um custo lá associado, ok? Ou seja, aqui dentro do ágil eu posso continuar usando o que você já conhece lá do Project, que é, por exemplo, a minha planilha de recursos. Então, eu posso vir aqui na minha planilha de recursos, tabela de recursos, né? Aqui estão os recursos, né? Então, se eu colocar aqui alguns valores, então, vou colocar aqui alguns valores, por exemplo, 300 reais aqui da câmera, e na hora que eu tiver horas trabalhadas, ou mesmo se eu tiver o recurso aqui, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, o André, quando eu tiver o meu recurso, volto lá, eu venho aqui para minha meu task board, Olha só, aqui estão aparecendo os nossos recursos já. Então aqui no site, por exemplo, vamos colocar que eu tenho o André. Então, eu venho aqui errado. Vou colocar aqui que eu tenho o André como um recurso. Ok, e lá está ele. Ele vai atualizar aqui no meu Board. Então, fico aparecendo os recursos aqui. Então, imagina que você tivesse post na parede, mas eu tenho recurso. E o recurso, muitas vezes né, no ágil você quer ter uma pessoa só, né, para não ter tarefa dividida. Se você tiver duas pessoas na mesma tarefa, talvez faça sentido você quebrar a tarefa em duas. Né? Então o André vai fazer o, o front-end do site, ou vai fazer o design do site, e o Mário vai fazer a outra parte do site, por exemplo. Então quebrar a tarefa. Mas eu posso colocar uma lista de recursos aqui, que não só o André, mas o André vai precisar de um computador, vai precisar de uma sala, precisar de uma mesa, de uma impressora, posso colocar aqueles recursos todos aqui. E eu consigo, inclusive, se fizer sentido para você, eu consigo colocar o menor aqui ou até mesmo a duração. Então eu posso vir aqui e dizer que o cartão vai durar 10 dias, por exemplo... Aí ele vai ter uma duração Este meu cartãozinho E tendo uma duração tendo, Vamos colocar aqui uma outra tarefa Que a gente tinha os custos né? Então tendo uma duração 10 dias eu tenho meus recursos Olha lá, eu já tenho um custo da tarefa Então olha só Esta tarefa aqui vai me custar 8.000, mil, 8 mil, vai me custar 16 mil. Eu consigo aqui até mesmo ver informações, né, com o botãozinho direito aqui, eu posso ver as informações da tarefa ou dar um duplo clique. Então, consigo colocar mais informações. Ah, mas Mário, no ágil a gente não coloca custo lá no, no post por exemplo. A gente não coloca o meu, tudo bem. Se você não quiser colocar, não precisa. Não é obrigatório que você coloque, tá? Mas se você colocar... Você vai conseguir fazer o, o acompanhamento disso aqui no seu ágil, legal? Então, eu tenho aqui né, o meu, meu task board que a gente está vendo. Consigo ver isso na, na forma de planilha, que é o meu task sheet, minha planilha. Consigo designar agora em que sprints que vão estar essas coisas. Eu tenho informação ó, sobre horas, que eu coloquei a duração e os recursos. Então, o site vai demorar 80 horas com o recurso André Se eu quisesse mostrar aqui, por exemplo O custo Eu venho aqui e marco o meu custo Então aqui o custo Pronto Então o custo da divulgação por e-mail aqui 16 mil Gravações Então cada uma das coisas aqui Posso colocar um deadline Então se eu colocar um deadline aqui Isso vai aparecer lá na tarefa Vou colocar aqui alguns deadlines aqui Só para é, Se você tiver um deadline né, na sua tarefa ali um dual date que muitas vezes a gente vê no, no seu quando você está utilizando Trello ou outras ferramentas, ele vai aparecer lá na tarefa pra gente tá? aqui no planejamento então tem aqui o planejamento das minhas sprints, então planning, sprint planning board, sprint planning sheet então o que, que eu faço? Depois que eu coloquei tudo aqui no meu backlog aí eu posso definir o que, que vamos fazer na próxima sprint, inclusive aqui no manage sprints, né? gerenciar as sprints eu posso modificar as durações. Aqui você está vendo que as minhas sprints estão com duas semanas. Eu posso dizer que as minhas sprints vão ter uma semana, vão ter quatro semanas. Você vai definir isso aqui. Tá? E aí você vai ter uma ideia de duração do seu projeto ali conforme a quantidade de sprints. Ok? Bom, então eu posso definir que na primeira sprint vai ser feito isso e isso aqui. Na segunda sprint vai ser feito este e este aqui. Eu já tenho agora um planejamento, eu posso mudar agora para o meu Sprint planning Sheet, então tenho aqui em qual Sprint está cada tarefa, o trabalho, se está aqui na minha board, posso colocar comentários, posso colocar uma série de outras informações aqui, aí eu tenho aqui então as minhas tarefas, e eu posso mover essas minhas tarefas aqui, para elas serem automaticamente atualizadas. Né? Então, se eu colocar aqui uma porcentagem completa, aqui o next up é que não faz muito sentido, né? que eu ainda não comecei. Mas quando eu disser que eu estou em progress, eu posso marcar 50%. Quando eu tiver done, eu vou marcar completo. Então, aqui, 50% da tarefa vai estar feita, só de eu mover para cá. Quando eu mover para cá, ela está pronta, aparece aqui que ela está pronta. Legal? O que, que é interessante aqui? É que você tem várias maneiras de poder trabalhar o Rádio, como eu estou te mostrando, mas você pode inclusive combinar isso com um projeto tradicional, ou ter diferentes modos de visualização aqui. Tá? Aqui eu criei um projetinho bem simples. Agora vamos lá queria pegar um projeto, né? vamos pegar um projeto tradicional aqui que a gente tem, por exemplo. Então tem um projeto aqui de software. Deixa eu editar esse nosso projeto aqui rapidamente. Então aqui tem um. Um projetinho aqui de exemplo, projeto de software, vou colocar tudo 0% aqui e vou mover este meu projeto para a data. Vou colocar aqui uma data, ok. Pronto, vou deixar aqui ó, na data que tá mesmo, ok? Então, tem aqui um projeto que você conhece tradicional, de desenvolvimento de software. E eu quero transformar este meu projeto aqui e um projeto híbrido, eu quero que esse meu projeto aqui tenha a parte de Sprints, você vai vir na linha de projeto, ok, então vem aqui na minha de projeto, e eu tenho aqui manage Sprints, clicou aqui, então manage Sprints, eu posso ter Sprints, olha só, então eu vou organizar esse meu projeto em Sprints, e eu posso ativar o seu modo ágil também, então, vou ter aqui a minha visão ágil e eu posso começar a trabalhar em cima disso como um projeto ágil. Então, vou dar uma olhada aqui, posso até criar novas sprints, né? Vamos ver como é que eles estão, crio novas sprints. Bom, então aqui eu tenho este meu projeto tradicional, né? E aí eu ativei esse pedaço de ágil aqui, vim aqui, manage sprints no meu, na minha aba projeto. Vai ativar a minha abinha aqui de... Sprints, né, seria o meu ágil, e aí você pode vir e planejar isso tudo como boards. Então, olha só, aqui eu tenho todas as tarefas que estão lá, e posso criar mais tarefas. E eu posso colocá-las aqui como se fosse um quadro Kanban, nesse caso aqui, né próximo, em andamento, concluído Qual que é a diferença de um quadro Kanban para um quadro Scrum, inclusive, né? que é uma coisa importante aí né? Um quadro Kanban é que você tem um quadro único, você pode ter quantas colunas você quiser E ela representa um fluxo, né que ele vai saindo daqui para lá Então mais simples aí um to do, e doni lá no final mas se você tivesse várias etapas Então, uh, próximo Em andamento Esperando o teste, testado Enfim, você vai movendo para lá Então poderia ter vários aqui Inclusive, você pode criar novas colunas Aqui se você quiser, tá? Então aqui próximo, em andamento concluído Não faria muito sentido ter algo depois do inconcluído Mas eu posso ir aqui, por exemplo, colocar Editar esta nossa coluninha Aqui de concluído Dizer que é em teste então, em teste, por exemplo, testando e aqui concluído. Ou poderia ter até outras colunas que você quisesse aqui, tá? Essa aí é a nossa visão do nosso quadro como um quadro Kanban, o nosso task board aqui. Mas eu posso diferenciá-los como sprints, tá? Então a grande diferença aqui, talvez não tenha ficado claro antes, é que eu tenho duas abordagens ágeis aqui dentro do project. Eu tenho task board, que seria um Kanban eu posso usar essa, ou eu tenho as minhas sprints que seriam Scrum. scrum. A diferença, né, acabei de falar do que é um quadro Kanban, o que é uma sprint, né, ou múltiplas sprints. Então, no, na, no Scrum, você tem um backlog cheio de coisas aqui, então várias coisas, e aí você decide o que você vai fazer na próxima sprint, sprint Digamos que a gente tem sprint de uma semana. Você pode definir esse tamanho. Digamos que é a nosso sprint é de uma semana. Eu venho aqui e pego as coisas mais importantes, priorizadas, e jogo aqui para essa uma semana. Aí, nessa uma semana, faço, né? Fazendo, ah, terminei. Acaba esse sprint. Muitas vezes, se eu chegar no final da sprint e sobrar tempo, eu puxo algumas outras coisinhas lá do backlog. Se eu chegar no final da sprint e não conseguir fazer tudo, o que eu não quis fazer, não consegui fazer, ele pode voltar para o backlog. O que acontece é que esse backlog aqui, ele é sempre repriorizado pelo Product Owner junto com o cliente. Então, uma, eu posso decidir que eu não queira mais fazer aquilo, porque não foi feito. Eu posso mesmo tirar algumas coisas daqui ou adicionar coisas novas conforme o projeto vai evoluindo. Aí eu olho novamente o que eu tenho e planejo minha sprint 2. E assim sucessivamente, ok? Então, se eu resolver é, gerenciar aqui através de sprints, então eu posso vir aqui, ver a minha minha sprint atual, ou posso ver aqui a sprint 1, enfim, cada uma das sprints aqui eu conseguiria ver todas as minhas sprints, né? Então, aqui todas as sprints que eu tenho lá, é que como o projeto está numa data diferente aqui, mas aí eu venho tarefas que não estão em sprints. E eu posso fazer o meu planejamento dessas sprints aqui. Então, fazer o meu planejamento aqui, o Sprint Planning Board, ou um Sprint Planning Sheet, né? Então eu posso definir o que, que eu vou fazer na Sprint 1. Então, Sprint 1, eu vou fazer essas cinco tarefinhas aqui, por exemplo. Na sprint 2, vou fazer essas aqui. Muitas vezes você não vai planejar todas as sprints, né? Como eu te falei, você tem o um backlog aqui do lado esquerdo, aí você coloca as coisas que você vai fazer nas sprints para ter uma ideia de quantos sprints vai levar. Mas esse backlog pode estar mudando. Eu posso deletar a tarefa, posso voltar a tarefa para o backlog, posso puxar a tarefa de um sprint para outra. Na hora que eu começar uma sprint, né? Aí sim não muda. Você não fica mudando o trabalho dentro da sprint, né? Então, não, não tira coisas e entra coisas, não. Tudo que entrou na sprint a gente deveria fazer, até porque são coisas curtas, né? De uma semana ali, umas quatro semanas, mais ou menos. E aí você executa aqui, ó. Então, você consegue ter essas visualizações aqui. Eu poderia planejar todas as sprints e eu posso ver uma sprint apenas. Então, eu vou ver a sprint 1 agora. Somente a sprint 1. Ela tem aquelas tarefas que eu joguei aqui na Sprint 1, tem a data dessa minha Sprint, começo a jogar aqui qual é a próxima em andamento, em teste, enfim, o que mais eu for fazendo lá por sprint, tá? Então eu consigo ter uma visão de todas as sprints, todo backlog, consigo ter uma visão por cada sprint à medida que eu estiver executando e eu consigo depois criar relatórios aqui também. Então aqui nos reportes, né? Eu consigo criar relatórios aqui. Eu tenho relatórios ágeis que estão aqui em task boards. Eu tenho task board status, work status, a minha sprint atual. O trabalho e, o, e, o, e as tarefas da sprint atual, o status dos sprints. Então, você já tem aqui também alguns relatórios ágeis. Né? Então, vamos caminhar por esses relatórios ágeis aqui só para você ver a carinha deles. Né? Tem um burn down aqui do meu trabalho, tem os recursos, tem as tarefas que estão faltando da, ainda serem realizadas. Então, você tem aqui é, reports. E você pode criar os seus próprios reportes também. Então, isso aqui é só para a Sprint atual. Então, eu quero fazer um report só da Sprint atual. Eu não planejei todas as Sprints aqui em detalhes, né? Por isso você não tem os relatórios certinhos. Mas consigo ver aqui trabalho da Sprint atual, tarefas da Sprint atual. Consigo ver é, status aqui por Sprint então, sprint nenhuma, sprint, sprint 1, um, 2, quantas tarefas eu tenho por sprint, quanto trabalho eu tenho por sprint, poderia ter o custo, enfim, uma série de coisas aqui bem bacanas para você poder fazer a gestão ágil do seu projeto. Então, você consegue, em resumo aqui, tanto gerenciar o seu projeto apenas como ágil, e aí você vem, ou Scrum, quanto eu consigo fazer uma abordagem aqui híbrida, de continuar tendo o meu gráfico de Gantt que eu fiz em alto nível, mas gerenciar essas tarefas ou as tarefinhas menores aqui como um scrum, um né? Como um conjunto de tarefas ágeis. olha só, se eu voltar lá no meu gráfico gigante, o gráfico gigante continua aqui, tá? Mesmo tarefas continuam aqui. Então, aquele gráfico de Gantt que muitas vezes você cria aqui com linha do tempo lá em cima, com sequenciamento, o que você pode fazer é vir aqui incluir subtarefas e tratar essas subtarefas aqui como se elas fossem ágeis. Ó. Então, eu poderia aqui incluir, e daí num subnível aqui eu colocaria as tarefas né? A, B, C, D, né? enfim, eu poderia colocar essas subtarefinhas aqui como sendo ágeis, então eu posso combinar aqui em dois níveis de gestão, tá? talvez esteja um pouco confuso aí para você, algo que você tem que refletir sobre como é que você vai criar essa governança, porque funciona mais ou menos da seguinte maneira, né? em todo projeto a gente tem três níveis, a gente tem um nível de direção da Etia Project, a gente tem um nível de gestão Manage a Project eu tenho um nível de execução ou de entrega que é o Delivery. Deliver, ok? Então o que acontece? Você tem aqui o nascimento do seu projeto, né? o nascimento do seu projeto aqui em geral com o sponsor, no nível executivo, no nível de gerenciamento de portfólio, pode ter um PMO, enfim. Então aqui ocorre muitas vezes estudos de viabilidade, business case e várias coisinhas aqui até que você tem o seu Project Charter, termo de abertura do projeto, quando você tem o termo de abertura do projeto, o gerente do projeto é designado, então aqui muitas vezes o Sponsor, né? como eu te falei, e aí o gerente de projetos é designado, aqui eu tenho o GP, o nosso PM, o Project Manager, tá? Então o gerente do projeto, o que ele vai fazer? Ele vai criar a sua EAP, ele vai criar o um cronograma dividido em fase, é claro que ele vai fazer todas as outras coisas, né? Parte de requisitos, enfim, uma série de coisas. Mas ele vai especialmente definir aqui os estágios ou as fases do seu projeto. Digamos que você tem um projeto aí de construção civil, aí eu tenho aqui uma fase de viabilidade eu vou ver o terreno etc, tem uma fase aqui de planejamento detalhado, detalhamento, onde eu vou ter aqui os desenhos, aí eu tenho uma fase de mobilização, aí eu tenho uma fase de construção, ok? E aí o que, que acontece? Na parte de delivery, ou nas entregas, eu posso ter líderes, líder técnico, líder de frente de trabalho, enfim, líderes ali de entregas. Imagina que na parte de viabilidade, eu preciso de uma viabilidade que vai ser do marketing e eu preciso de uma viabilidade que vai ser técnica. Aí eu posso ter duas equipes aqui, então aqui um conjunto de pessoas trabalhando, um outro conjunto de pessoas trabalhando aqui, né opa, desenhei não muito bom, um outro conjunto de pessoas aqui trabalhando... Então, posso ter um outro conjunto de pessoas aqui trabalhando E essas pessoas estão reportando ali para aquela tarefa Eu posso ter um quadro Kanban, por exemplo, do pessoal do marketing ali De todas as tarefinhas que eles vão fazer. E né? à medida que eles vão evoluindo, eu vou tendo atualizado lá em cima Então, aqui no nível de delivery, no nível de entrega Imagina que no detalhamento, né? Poderia ter o pessoal de elétrica, de hidráulica enfim Cada um fazendo os seus desenhos, claro que com uma integração na parte de mobilização, eu poderia ter, por exemplo, um quadro Kanban aqui de compras de materiais e serviços, e um quadro de RH para mobilização das pessoas. Então eu posso ter diferentes equipes aqui trabalhando de uma maneira ágil, né? Integrado lá no meu cronograma maior. Então era isso que eu queria ter mostrado ali para vocês, espero que tenha ficado mais claro agora também. Você já tinha o seu cronograma ali daquele de software, a gente vai criar aqui em Sprints ou vai criar em quadros Kanban, dependendo da abordagem que você quiser adotar, e aí você pode gerenciar isso tudo dentro do Microsoft Project Professional dando visibilidade e tendo a parte de reportes lá que é bastante forte também. Legal? Então eu tenho aqui isso em alto nível né, Tem aqui o, meus, o meu planejamento em alto nível e eu posso deixar que o detalhamento disso seja feito Lá na parte do Scrum. Legal? Isso é muito bacana, né? Espero que você tenha gostado, aí tenha pensado em várias coisas. Mas tem uma questão aqui que a, às vezes acaba atrapalhando. Deixa eu apagar essas tarefinhas aqui. Tem uma questão aqui que às vezes tá, acaba atrapalhando. Tudo isso que você viu aqui, eu fazendo de sprints, fazendo do planejamento nosso aqui, ele está dentro de um arquivo .mpp. Né? Então, tenho aqui um arquivo do Project para poder estar tá gerenciando isso, legal? E aí muitas vezes você tem as pessoas que não têm acesso ao projeto. Ou quando você quer ter equipes ágeis muito maiores, ou múltiplas equipes ágeis, que aqui é uma equipe ágil apenas, está né? dentro do de um mesmo arquivo aqui. Quando você quer ter escalabilidade, a gente combina. Escalabilidade. Opa, está trocado aqui, né? Então, escalabilidade, escala. Habilidade. Quando você quer ter escalabilidade, o que a gente faz é combinar o Project ao Planner, que é o que eu vou te mostrar agora. Bom, vamos lá. Vamos pegar um outro projeto aqui então. Imagina que você tem o seu projeto aqui, né, com a respectiva cronograminha. Então, o projeto aqui com o seu cronograma. A gente tem todas as nossas informações aqui no grafo gigante. Poderia jogar essas coisas lá para cima, ali na linha do tempo, tá? Então vamos marcar aqui algumas fases, jogo lá na linha do tempo aqui em cima Se eu quisesse ter os marcos aqui também seria ótimo, né? então vamos colocar aqui os marcos Aqui marcos, das suas entregas, da mobilização, vou jogar lá em cima Então tem o meu timeline aqui, legal? Então muitas vezes a gente tem um cronograma e a gente quer adicionar a parte ágil mas não dentro do mesmo cronograma, a gente quer criar um subprojeto, tá? Imagina aqui, por exemplo, esse pedaço de treinamento aqui, eu não quero mais fazer esse pedaço de treinamento, eu quero colocar um subprojeto aqui, então eu poderia vir aqui, eu até posso manter aqui o treinamento, né? E deixar ele aqui, digamos que tem 30 dias para fazer os treinamentos, mas... Eu não quero cuidar desse pedaço de treinamento. Vai ter que definir sala, vai ter que fazer um monte de coisa. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui e incluir um quadro do Planner. Link, to a, to a, link Task to a Planner. Então, aqui, basicamente, é a mesma coisa que se você estivesse incluindo um subprojeto. Né? Você está acostumado aí com um subprojeto? Deixa eu criar um rapidamente aqui. Vamos pensar aqui que a gente tem um subprojeto. Que eu vou chamar de subprojeto de treinamento. E aí precisa definir local, precisa imprimir apostilas, precisa é, pedir o coffee break, enfim. Break, vamos pensar em várias coisas que você tivesse, tá? Não vou criar tudo certinho aqui, não, mas imagina que você tivesse aqui as etapas para poder realizar um treinamento. Eu vou ligar essas etapas aqui uma na outra, vamos dizer que fosse uma sequência, tá? Então, criei aqui, 5 dias, 3 dias, beleza, ok. Vou salvar isso aqui como sendo um subprojeto de treinamento. Treinamento, vou salvar ele aqui no nosso desktop da tá salvo lá, legal. Então, posso voltar naquele meu projeto, né? Então, posso voltar aqui no nosso projeto e eu posso vir aqui e incluí-lo como um subprojeto aqui. Vou em Project, incluo ele como subprojeto pego o treinamento e dou um ok aqui lá. então aqui está o projeto como sendo um subprojeto na verdade tá então esta é uma opção que você tem mas você também pode colocar este subprojeto seu como sendo uma tarefa do Planner uma tarefa, um quadro do Planner, um quadro ágil. E eu poderia ter múltiplos. Então, venho aqui, clico no botãozinho do Planner e eu vou buscar aqui os Planners. Eu vou ter que criar um Planner lá agora e ele vai ficar linkado aqui. Né? Se eu tivesse aquela minha coluna aqui, deixa eu colocar a coluna aqui de informações da tarefa. Né? Bom, ok. É, então, aqui eu tenho um subprojeto do meu treinamento. E eu, vou, eu posso, poderia, em vez de ter criado um subprojeto que é do Project, poderia ter criado um subprojeto lá do Planner. Vamos ver como é que isso funciona. Então aqui a gente tem o Microsoft Planner, temos uns minutinhos aqui para poder falar do Planner. E eu posso, como eu te falei, criar quadros aqui, né? quem não conhece o, o Planner, vai lá dar uma olhada, tem um vídeo muito bacana meu no YouTube também, quem quiser dar uma olhadinha, eu vou colocar o link depois, mas está lá no youtube.com.br, tem uma palestra falando somente do Planner, tá? Que você, talvez você nunca tenha visto o Planner, você vai ficar um pouquinho aqui, poxa, da onde eu começo, né? Eu vou criar um plano aqui pra gente. Mas olha só, aqui eu já tenho uns planos, eu vou criar um plano pra gente, para quem nunca viu, então vem aqui em New Plan, crio aqui um plano, então vou criar um plano aqui desse treinamento, treinamento... Ok, Cria o plano Uma vez que eu criei o plano Você vai ter dentro desse plano Todas as coisas de colaboração Que você puder imaginar Eu tenho a colaboração de documentos Eu tenho a colaboração dentro do calendário Eu tenho a colaboração é, De tudo que você imaginar aqui Então, você criou um plano Muito similar aí a outras ferramentas Então você pode vir aqui, por exemplo, um backlog Aí eu posso vir aqui Que eu tenho um to do. Eu posso vir aqui que eu tenho o que, que eu estou fazendo, um join, um, posso ter um, pendências, por exemplo, eu costumo muito colocar isso, e aí eu tenho um dono, legal, então quantas colunas você quiser, você pode criar aqui dentro. Eu posso vir aqui e adicionar membros, então eu venho aqui e adiciono Outros membros aqui, então eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos ver quem mais temos aqui, vamos criar aqui o João, enfim, quantos membros eu quiser aqui. Quando eu adicionar esses membros, vai acontecer uma coisa muito bacana, esse pessoal aqui vai receber um e-mail, então eles vão receber um e-mail aqui, sempre que eu colocar, a, a adicioná-lo ao quadro, adicioná-lo a uma tarefa, por exemplo, então eu tenho aqui... Outras informações né? Posso criar uma tarefa que é muito simples Então vem aquelas mesmas tarefas aqui Então palestrante é, Preciso definir coffee break Coffee break Preciso definir materiais Preciso definir materiais Imprimir apostila, enfim Digamos aqui que você está colocando Todas as coisas Eu posso editar essa tarefa Que é só dar um duplo clique nela aqui Vai abrir a tarefinha Designar ela a uma pessoa Então, Mário aqui, ou mais de uma pessoa Então vai ficar aparecendo a carinha lá das pessoas Eu posso criar subtarefas, então a apostila Precisa definir ementa Precisa revisar, criar conteúdo Precisa revisar conteúdo Editar imagens E aí imprimir a apostila, por exemplo eu posso colocar subtarefas, olha só, como é que tá ficando o nosso cartãozinho, apostilas dos alunos, tem que definir emento, definir conteúdo, revisar conteúdo, eu posso ir marcando ali o que eu tô fazendo aqui direto na tarefa, fiz duas de cinco, né, você deveria mover pro doing aqui, né, mas enfim, aquilo que eu tô fazendo eu posso adicionar mais planejamento, porque aqui eu coloquei um backlog, na hora que eu movo pro to do, por exemplo, eu quero que seja designada pessoa. E que coloque o que vai ser Então, materiais Materiais seriam, por exemplo Apostila, seriam, por exemplo Slides, o que mais tivesse aqui E eu posso colocar né, Quantas coisinhas eu quisesse Aqui de subtarefas Legal? Então você consegue Ter bastante informação aqui né? Vem aqui para ele mostrar no meu cartão E aí, aqui está Legal? Então, muito Simples de se usar mas ele tem também uma visão de você ter relatórios aqui, que seriam charts. Então, quantidade de tarefa, quem tem cada tarefa. Posso redesignar a tarefa aqui para outras pessoas. Quantas tarefas estão em backlog, quantas estão em to do, em pending, em dono. Então, você tem aqui alguns tipos de gráfico bem bacanas. Vou voltar lá no board, que é o nosso plano aqui, o quadrinho. Né? Você tem uma visão de schedule que é um calendário, então aqui é uma visão do calendário, se eu voltar lá em board, ó, eu vou pegar uma tarefa aqui, materiais, vou colocar o quando ela começa, então digamos que ela começa dia 10, vou colocar quando que ela deveria terminar, dia 18, salvei, e na hora que eu vier em schedule, aqui está a tarefa, ó, materiais, começa dia 10, termina dia 19. Então, se eu colocar a data de começo e de término nas tarefas, eu consigo ter até uma visão de calendário mensal ou semanal. Legal? Então, bem bacana, né? Mas fora isso, dentro do Planner, eu tenho aqui a parte de arquivos. Ó. Então, eu vou abrir aqui para a gente. Eu tenho o Conversations, tenho os membros, eu tenho os meus arquivos, eu tenho um OneNote colaborativo aqui também. E ainda, se eu quiser, eu tenho o site do SharePoint ligado aqui. Então, vamos ver o que é essas coisas aqui, tá? Uma por uma, deixa eles carregarem aqui e vamos lá dar uma olhadinha. Então, o que acontece? Quando você cria um plano, você cria um grupo. Olha só, então eu criei um grupo aqui, aqui, legal. Então, ele criou um grupo, que ele já está cheio de grupos aqui, porque eu faço parte de todos esses planners de demonstração aqui, né? Então, todos os planners dos quais você fizer parte, você pode clicar e ver apenas aquele seu seu plano específico, né? então aqui eu estou vendo todas as minhas, minhas mensagens de, de demonstração aqui, mas eu poderia clicar só em um grupo, ou em um dos meus projetos, eu quero ver só o projeto do treinamento, Vou fechar aqui, quero ver só o projeto do treinamento, olha lá, então treinamento, o treinamento foi criado agora, eu posso começar uma conversa, posso adicionar aqui um site do time, posso compartilhar arquivos, então está tudo aqui dentro, tá? Você tem uma caixa corporativa aqui, né, do nosso e-mail. Deixa eu mostrar aqui para você. Você tem aqui o nosso e-mail do grupo. Então, este nosso grupo aqui, né, na verdade, ele tem um e-mail. Treinamento, arroba, o seu domínio ali que você tiver criado. Então, aqui o grupo está pronto, legal. Se eu quiser mandar uma mensagem para esse meu grupo aqui, né, eu responder aqui para o grupo, posso responder também. Então, ele vai mandar uma mensagem aqui para a gente, ó. Treinamento, treinamento959, o domínio aqui, ponto com, ponto Legal? Quer dizer, se eu criei um grupo, por exemplo, um planner de manutenção, eu posso dar o nome do e-mail dele lá, manutenção, arroba, é, minha empresa, ponto com, ponto br, aqui. Tem os arquivos, tem o nosso calendário, já vou mostrar o arquivo para você tem o nosso OneNote. O calendário é o que eu quero te mostrar agora. Eu posso vir aqui no meu calendário do treinamento, aqui tá aparecendo todos os planners ali que eu tenho mas eu quero criar uma reunião para minha equipe então muito bacana aqui, eu venho aqui por exemplo, né, kickoff kickoff aí poxa, mas eu não sei todo mundo que está na equipe, o que, que eu faço? Mando um e-mail para todo mundo, treinamento 959 aqui que é todo mundo lá, todo mundo e já posso incluir até um Skype meeting aqui ele já vai ter o link então todo mundo que está naquele grupo vai receber então mandei beleza que tem uma data aí está aqui o kickoff, todo mundo que está naquele grupo do planner recebeu basta ele clicar em cima da tarefinha aqui e aí ele vai acessar clicar aqui e entrar no, no nosso Skype Business tranquilamente tá bom deixa eu dar uma aceleradinha aqui tem muita coisa para a gente ver do Project, eu posso, do projeto, não, do planner aqui, né, posso criar as pastinhas, então digamos aqui que eu tenho uma pastinha, por exemplo, de contratos com o fornecedor para esse nosso treinamento. Eu tenho uma outra pastinha aqui que vai ser o 02 aqui, vai ser fotos do local, se precisar, por exemplo. Então você pode criar uma estrutura de pastas se você quiser, ou mesmo é, um 00 aqui de gestão se você quiser e colocar os arquivos lá então quando eu criar algum arquivo aqui, digamos que eu venho aqui e crio um arquivo que seria o nosso termo de abertura do projeto, enfim, qualquer declaração do escopo, posso ir aqui colocar um arquivo, né? posso até incluir uma uma figurinha aqui, por exemplo, né? vamos tentar aqui incluir uma figurinha e aí você vai ter, por exemplo WSAP, vamos procurar aqui uma WSAP, incluir, OK, tá lá. E a minha equipe do projeto pode estar colaborando, então se você estivesse conectado aí, aqui no nosso lado direito, ia aparecer todas as pessoas que estão conectadas, comentários, e a gente ia poder editar o nosso documento ao mesmo tempo. Então esse, esse documento aqui, assim como o OneNote, ele está associado a este Planner. Ok? Então imagina que eu tenho aquele escopo, eu quero colocar ele aqui dentro da tarefa. Eu clico na tarefa, add Attachment, procuro lá no SharePoint. Agora ele já vai ter as pastinhas que eu acabei de criar, que você viu eu criar, né? Então, gestão, contrato fornecedor, fotos do local. Vou pegar aqui no nosso de gestão. Ele já deve estar com aquele documento ali que eu criei. Salvo, mostro no cartão. Então, olha só, quem for trabalhar no Coffee Break, digamos que fosse uma lista de o que comer, né, lista de alimentos ali, por exemplo, lista de alimentos. Aí a pessoa simplesmente vai clicar na tarefa, então, Ele clica aqui na tarefa, digamos aqui que a Pietra tivesse designado, ela clica na tarefa, ela vem aqui, clica no documento e vai lá editar o documento. Então, eu fico sempre com as últimas versões do meu documento aqui, Tá? E eu consigo gerenciar também, se precisar de um bloco de anotações aqui, quem conhece o OneNote. E tem um próprio site do SharePoint aqui para esse meu Planner. Então, se você quiser é, se aprofundar um pouquinho nisso aí, né, a gente não vai ter como falar de todos os aspectos, mas criei um Planner, criei um ou mais Planners, eu vou até te mostrar aqui. Outros planners que eu tenho antes de encerrar, né, que como exemplo, eu posso criar aqui, eu criei um, um planner aqui voltado, por exemplo, para a área comercial. Então o cara vai ter uma lista de prospecção, proposta, contrato, etc. Eu posso ter um planner de teste, um planner de manutenção, então o planner ele pode servir tanto para projeto, ter uma data para acabar, Quanto Planner, Microsoft Planner, pode ser, servir para gestão de rotina, de operações, de equipe aqui também, né? Então backlog de manutenção ali que nunca acaba e aí tio, tio, tio, independências e assim vai. E esses planners todos aqui, eles podem virar subprojetos lá, né? Então posso pegar aqui o nosso, voltando lá para o nosso project... Eu poderia vir aqui e incluir quantos planners eu quiser. Então, por exemplo, no teste, eu poderia incluir o planner da equipe de teste. No treinamento, um planner de treinamento, treinamento. Enfim, em qualquer uma das outras áreas aqui, um planner para cada uma dessas áreas. Aí ele fica aparecendo como um subprojeto, com a diferença de que não vai abrir um subprojeto como o Project aqui. Na verdade, vai ficar só o nome da tarefa. Você vai clicar diretamente aqui e você vai ser mandado lá para o seu Microsoft Planner online. Legal? Bom, recapitulando aqui, para a gente poder fechar a nossa apresentação, né? você tem basicamente ferramentas para projetos pequenos, como eu te falei, para projetos médios, para projetos grandes. Isso é muito importante você dar uma olhada, né? de você recapitular isso aí. E você tem duas maneiras, que eu quero ressaltar aqui, de poder fazer gestão ágil no Project. Então dentro do project, somente o project, um arquivo do project, eu tenho lá a minha gestão e eu posso naquela abinha de Scrum ou de Kanban ter a visão ágil, os relatórios ágeis. Seja utilizando combinado aqui com o gráfico gigante ou seja você fazendo simplesmente apenas Scrum dentro de um arquivo do project, Essa é uma maneira. Se você quiser ter escalabilidade. Você vai ter o um Project com Planner E qual que é a vantagem disso? É que muitas vezes na organização Várias pessoas já têm Office 365 Mas não tem o Project, que é uma licença mais cara Então todo mundo tem o Planner Mas poucos têm o Project Então o que a gente faz? Cria lá o seu projeto E um subprojeto Vai ser um quadro do Planner Mas eu posso ter múltiplos então, múltiplos quadros do Planner aqui com equipes diferentes, que é uma coisa muito bacana. Então, isso nos dá escalabilidade, mantendo ainda a sua transparência aqui e a integração tudo com o mesmo project que você tem. Legal? Bom, é isso aí. Se tiver alguma dúvida, mandem as dúvidas. Né? Até voltando uma última vez aqui, quem quiser salvar aí o e-mail os contatos, manda suas dúvidas. Prazer enorme estar aqui com vocês. Um grande abraço. E até a próxima.